O Salão de Extensão URGs 2021 está quase chegando. E a ProRest preparou uma programação especial para você. Então vamos dar uma olhada no que vai rolar no primeiro dia do evento. Curioso? Pois isso foi só uma prévia de tudo o que vai acontecer no Salão desse ano. Acesse o site do evento para checar a programação completa. O link está na descrição desse vídeo. Marque na sua agenda os eventos para não se esquecer de nenhuma programação importante. O 22º Salão de Extensão ocorre de 27 de setembro a 1 de outubro. E a edição desse ano acontece totalmente de modo virtual. Vem se conectar com a gente, vem para extensão!